foi entregue a primeira etapa do plano de trabalho contratado pela Agência Ambiental de Pernambuco junto ao ITEP para a constituição do Plano de Gestão Sustentável Integrado da Ilha. Anseio da comunidade de Fernando de Noronha, plano diretor, plano de manejo da área de proteção ambiental que permite garantir que, com o um novo estudo de capacidade de carga, toda a infraestrutura seja concatenada para a sustentabilidade, provendo a energia renovável necessária, o abastecimento para o bem viver da população e também para as atividades econômicas, garantindo assim a sustentabilidade desse patrimônio mundial da humanidade, tombado pela ONU, responsabilidade do governo de Pernambuco e, e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade dá sua contribuição, colocando recursos da compensação ambiental para fazer esses estudos, garantindo a sustentabilidade da